Eu sei que tem a ver com realidade virtual e que são os óculos. Isso mesmo. Afinal, sabes. Eu não ando aqui a nanar. Eu posso mas... parecer que ando aqui a nanar, mas Sim. não ando. Mas há aqui uma surpresa. Ai, ai. Há aqui uma surpresa. Então estes são os óculos de realidade virtual onde nós podemos colocar aqui o nosso telefone e ter uma experiência imersiva, a realidade virtual. Não é novidade. telefone? Sim, aqui está um telefone para Ai. ter a experiência de realidade virtual. Ok. Estamos também... Está aqui um telefone. Eu não sei se as pessoas lá em casa viram, mas é assim, isto tem um telefone aqui. E pode ser qualquer telefone? Uh, não, tem que ser telefones compatíveis com esta tecnologia. Portanto, telefones mais recentes. Aqui está. E portanto, estes óculos, aliás, tanto os óculos como a câmera, são um modelo que a câmera chegou hoje, para casa, não era esperado trazer. E estes óculos foi a semana passada. Portanto, são novos modelos. Eu não aguento. Isto é, deve ter sido Isto é um sem fim e de, de, de Não, não, e tu deve de carros chitadíssimos. Foi a loucura, foi a loucura. A loucura. Que... Recebi a CBS para levantar, foi logo levantar o aparelho. Claro. Então, estamos a gravar pela primeira vez vídeo 360 em 4K. E vamos também pela primeira vez ah, é? ter uma experiência de realidade virtual uh, no Facebook 360. O Facebook 360 é uma rede social paralela do Facebook, em que mergulhamos aqui, tal como o Facebook Spaces, que é outra rede social que foi lançada há um mês, com um rilá virtual. Ai meu Deus do céu. Ok, então se calhar eu vou começar por demonstrar e depois vou estar a possibilidade também de experimentares. Muito bem, parece-me lindo Ok, momento. então eu vou colocar os óculos, vou ficar com, com um aspecto uh, estranho, mas, mas é normal, não é? Oh, vou colocar oh, os óculos. Deixa-me só dizer-te uma coisa, sim, sim. mas tira os óculos, só para depois olhar-te nos olhos. Sim, ok, eu vou ser o mesmo quando voltar. <risos> eu, eu e o António estávamos relaxadíssimos no domingo, a ver o Jornal da Noite, etc, assim, olhámos um para o outro e dissemos assim, como é que isto é notícia? Não sei se viram, pelo menos as pessoas que estão aqui no estúdio, uma notícia do jornal, posso dizer da SIC, que era sobre uma corrida de drones. Viram? era assim, oh meu Deus do céu! Em Braga houve um, um grande evento uh, nacional de drones. Há, aqui, há um mês ou dois. Sim. E aquilo? E isso, isso, isso. pessoas de todos todo lados. Lado. <risos> para a corrida de drones, e aquilo tem tempos, e eles... Olhámos de... olhá um pouco, ainda bem, não é? Também adoro é drones, já te esponhei um no, no, numa ilha. Mas ainda bem que eu tenho ao lado uma pessoa que teve a mesma reação okay. que eu. Já <risos> te sentes sinto... mais normal, não é? Já. Olhei para ele, ele para mim assim, ai meu Deus, ninguém, ninguém merece esta notícia. <risos> pronto, eu estou todo contente. Ok, já pronto. posso mergulhar. <risos> okay. Então, o que eu vou começar por fazer, porque neste momento vocês não estão a ver nada, só estou a ver eu. Então, o que é que eu vou fazer neste momento? Pois não faço ideia. Uh, vou começar por... Uh, entrar aqui no meu perfil. Ok. Vou entrar. Estou a entrar no meu perfil de Facebook. Vocês ainda não veem, mas já vão ver. Uh, e eu vou ativar a transmissão em direto para o Facebook. Fique bonito assim. Giríssimo! Eu sabia. Vou começar a sair ao sábado à noite assim. Acho que ninguém vai achar estranho Ninguém. Não, ninguém. Portanto, esta é uma nova funcionalidade. Uh, eu estou dentro do, do Facebook 360 e ele tem a possibilidade de transmitir em direto. E é isso que vai acontecer? E é isso que espero que vai acontecer, pelo menos, há um bocadinho aconteceu. Vou só entrar aqui de novo para ativarmos essa transmissão em direto. E lembras daquelas fotos que nós tirámos 360? Sim. Essas fotos estão dentro do Facebook 360 e é possível nós agora uh, mergulharmos essas fotos no Facebook 360, que é o um Facebook paralelo, uh, tal como o Facebook Spaces. Aí é! E portanto, já lá estão essas fotografias. Já? Ok. Ok. Random. Muito bem. Exit. Queres experimentar? Vais conseguir brilhar na realidade virtual. Portanto, podes colocar os óculos. Não tenhas medo. Podes colocar. Sim. Agora, vou dar um comando para a tua mão direita. Aí está. E agora, com o comando, podes apontar para uma das fotos Sim. que nós uh, tiramos e podes clicar e vais conseguir ver essa foto em 360. Ah, ok. Ok, estás olhar para mim com um ar um ar agressivo. Acho que é melhor eu afastar-me, estás -me a apontar com uma arma. Estou a escolher a foto. Já percebi isto. Deve estar a fazer as mesmas figuras que o Vasco fez há pouco. Ah, estás a ver o vídeo? Ah, isto é um. Pois é um vídeo, Eu achei que era tudo a mesma coisa. Agora, eh, podes retroceder se quiseres. Vou clicar aqui neste botão. Podes retroceder aqui. E agora deves ter ido a um outro painel onde consegues ver. Voltar à página inicial do óculos, é isso? E, e sim, podes clicar aí. Ah, o céu está estrelado! A ah, giro! E agora? E agora, podes escolher o Facebook 360. Ah, parece que estou assim numa casa chinesa. Estás. Olha, tens aí um, uma, uma opção de pirâmide, não tens? Uma opção de pirâmide? Sim, no meio tens uma opção para ver pirâmides. Não, está aqui qualquer coisa à frente, ok. Tenho que escrever ok. Ah, estou uh, com muita coisa aqui à minha frente. Deves ter o Facebook 360, deves ter as pirâmides e mais algumas aplicações. Bem-vindo ao Oculus Home. 394 mensagens novas. Ok, essa parte podes avançar. <risos> então vou ver mais ou passo à frente? Agora, uh, tens aí o Facebook 360? Uh, não. E tens aí as pirâmides? O que é que vês? Ah, tenho, tenho. Facebook 360. Ok, podes clicar aí. Já clica. Ok. E agora entraste num painel onde tens, onde tens vários conteúdos 360? Sim. Então, podes escolher um. Se for ao Saved, em cima, tens Saved... E se clicares aí com o ponteiro, consegues ver aí algumas fotografias que nós tiramos aqui no Porto Canal. Boa. Conseguiste entrar? Consegui. isto deve ser o vídeo no nosso jantar, não? O barulho? Não, é em não. estúdio. Ah, que horror! estou no teto do, do estúdio. Ah, que sensação. É que está ali a cozinhar. Vamos agora ter que ouvir. não me lembro da minha vida sem o YouTube. E o YouTube só tem 11 anos. Eu estou a dizer que não me lembro da minha vida sem o YouTube, não, YouTube não. e o YouTube não. tem 11 anos. Sim, nós estamos a ouvir. Eu... Oh, que megrinha que eu <risos> estou! Eu não tenho barriga! Seguimos então para a rubrica dedicada às redes sociais. Já fizeram que eu, já falar sobre o YouTube. Vejo que oh. o vídeo passado dia 21 de. Ai! Que elegante que eu estou! Nós temos o Marcos, acho que se Está bom. É com muito que te recebes. Acho que não vou comer o bolo de sardinha. <risos> ah. Então, que tal é a sensação? A sensação de perceber... De estar no 360. Que estou enorme. Mas isso é normal. É giro. Então, esse é o Facebook 360. Estamos a, a, a, a navegar em realidade virtual. O Facebook 360. Que estamos aqui a ver, esta é uma das imagens que estava viste lá dentro, não é? Sim. Portanto, esta imagem uh, é o painel de navegação e já existem milhões de conteúdos em 360 fotos, vídeos, diretos e eventos. E é onde tu navegaste agora. Para navegar aqui é necessário ter um telefone compatível e uns óculos de realidade virtual, que já existem vários modelos relativamente acessíveis. É. Para produzir os conteúdos. Como é que disseste? Os valores são acessíveis? Existem uh, óculos desde valores uh, abaixo de 3 dígitos, portanto, 2 dígitos até 3 ah, dígitos, sim. relativamente acessíveis. Este, mas estes são muito bons. Sim, têm boa são qualidade, sim. Este, e com o comando dá uma experiência ainda melhor. Depois, é necessário ter uma câmera, pode ser esta, esta é a nova da Samsung, a Gear 360 é grava em 4K, a outra que eu costumo trazer, que é a Ricoteta, uh, <risos> e isso permite-nos ter uma experiência imersiva. E depois temos o Facebook Spaces, é a nova rede social que estará disponível em breve aqui neste set. E aqui tu podes estar com várias pessoas e construir formas virtuais com o comando e interagir com outras pessoas, tirar selfies. E o... repara que a fotografia 360 que está aqui... Foi uma foto que foi tirada com uma câmera e colocada ali. Portanto, os conteúdos que estamos aqui a recolher, depois podem fazer parte do Facebook uh, Spaces como, uhum. como um cenário virtual. Portanto, isto é um, um novo mundo que em 2017 está a firmar a realidade virtual e o Facebook não ficou para trás, com o Facebook 360 e o Facebook Spaces. Isto é uma loucura. É uma loucura. Morta por chegar a casa e colocar o meu livro. Em papel mesmo, ou em digital, em papel. Oh, Olha, sabes que aqui... O... Em digital. Sabes achas... que o, a, na, aqui na realidade Virtual também é possível ter... Um, tem para, para fazer relaxamento, meditação, portanto, também ah, tem sim. aplicações para relaxar em 360. Eu acho muito E é giro, muito intenso. Mas isto uh, não descansa. Estressa-te. É, é, é adrenalina. É, pelo menos as -me vezes... e depois vejo-me assim, não é? Magrinha... Há uns meses atrás. É, isso, é isso. Se calhar fizemos esse vídeo, talvez já há um ano atrás. Foram no dia de 11 anos de YouTube. Portanto, foi há mais de um ano. Já foi há algum tempo. Eu notei que, na forma de te cumprimentar, ainda não éramos tão amigos. É, já foi, já foi há. Foi-nos primórdios. Exatamente. <risos> no início da nossa relação. Exatamente, não é? exatamente. Foi-nos primórdios. www.vascomarques.com, onde podem encontrar este verdadeiro especialista das redes sociais. Livro. Certo. Está ali. Uma boa imagem agora. Boa bago. Aí, a próxima gru Aí, olha ali. Livro certo. Ah, espectacular. Fala de blogs, está o Luís a perguntar. Vamos falar de... de... Sim, aí o, o livro. livro. Sim, sim, tem um capítulo de blogs também. Temos muito para aprender. Eu e o Luís... Temos falar num dos de programas de... sobre esse assunto também. Blogs, redes sociais, comentar ligado. Temos de falar antes. em várias, não, não basta num. Acho que sim. Pode ser? Sim.